Em nome do seu Deus E da sua crença Mataram o meu Trouxeram a doença Índio afastado Da própria cultura Trouxeram o pecado Ensinaram a culpa eles queriam ouro, eles queriam almas, é. eles causaram choro, eles causaram traumas. É. Se a terra prometida era de Canaã, é. porque seu Deus queria a terra de Tupã. É. O que fizeram com Deus Tupãs? O que fizeram com Deus Tupãs? Pataram domingo de manhã. Pataram domingo de manhã. O que fizeram com Deus Tupãs? O que fizeram com Deus Tupãs? Pataram domingo de manhã. Pataram domingo de manhã. Meu Deus, ao menos existir, nosso paraíso já existia aqui. Antes do seu Deus inventar o um pecado Não éramos reféns, mas bem adaptados Antes do seu Deus criar os mandamentos Vivíamos sem culpa e sem tormentos Antes do seu Deus inventa seus escritos Comíamos os frutos ao lado dos bichos o que fizeram com Deus do O que fizeram com Deus do Mataram domingo de manhã. Mataram domingo de manhã. O que fizeram com Deus do O que fizeram com Deus do Mataram domingo de manhã. As Índias eram deusas, e não prostitutas Forças da natureza, sem pecado ou culpa Não tinham pecados Os nossos índios se tornaram escravos Deste seu livro, Tupã não era um deus Como o cristão, Tupã era relâmpago e também trovão. Não quero sua palavra. Não quero sua culpa. Quero do Pamberaba. Quero do Panzinugar. O que fizeram com Deus Tupã? O que fizeram com Deus Tupã? Mataram domingo de manhã. Mataram domingo de manhã. O que fizeram com Deus Tupã? O que fizeram com Deus Tupã? Mataram domingo de manhã. Mataram com de manhã Não é emulo As suas palavras Prefiro a pitanga E a jabuticaba Não aceito as suas palavras, é. prefiro ouvir a onça e a jararaca é. Quem me salvou, foi o deus Tumã é. Para mim, seu deus é um satã é. Pelo sangue, tu me guarani. É. A paz de o seu livro, do meu puro. Prefiro a Pitanga e a Jabuticaba Não aceito as suas palavras Prefiro ouvir a Onça e a Jararaca Quem me salvou foi o Deus Tupã Para mim, seu Deus é o Satã Pelo sangue do Piguarão o seu livro do meu mim O que fizeram com Deus tu pan O que fizeram com Deus tu pan Pataram domingo de manhã Pataram domingo de manhã O que fizeram com Deus tu pan O que fizeram com Deus tu pan Pataram domingo de manhã Pataram domingo de manhã